Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Edivane, de Educação Física. Vou ensinar para vocês hoje um jogo de origem do leste do Quênia. E na língua tirique, xissima significa extensão de água. É... As peças são chamadas de embalabate ou pulgas d'água, porque elas se movimentam muito rápido no tabuleiro, tá? O tabuleiro é de fácil construção aqui, utilizando uma folha, uma régua, canetas e algumas peças aqui que eu utilizei como tampinha de garrafa. Vocês podem utilizar peças do jogo de damas, bolinha de papel, peças de cores diferentes, né? Bom, vou fazer aqui rapidamente para vocês verem como que dá para construir esse tabuleiro, tá? Vou fazer dois círculos em lados opostos, tá? E se cruzando no tabuleiro. Primeiro nas posições norte, sul, leste e oeste. E depois, como se fosse um X, tá? Se cruzando também... Em lados opostos, ok? Além do círculo no meio, que é a X, tá? Aqui eu vou utilizar uma régua pra gente ligar rapidamente esses pontos, tá? Vocês podem utilizar ou não a régua, ok? Ok? É de fácil confecção e de fácil compreensão também, pois para você marcar o ponto, você só precisa é, movimentar suas peças em cima da linha, tá? Sem pular casas. E você vai ligar aqui elas, tá? Pelo lado de fora. Bom, temos aqui a construção do tabuleiro, tá? É um, um tabuleiro com um polígono de oito lados e eu vou posicionar as peças aqui em lados contrários, ok? Para iniciar o jogo. O objetivo do jogo é alinhar as suas três peças na vertical, na horizontal ou em uma das diagonais, ok? Sem pular casas, tá? Eu só posso me movimentar lateralmente ou para frente com uma das peças nas casas que estiverem vazias, tá? Vou começar aqui o jogo. Pra vocês verem aqui como que pode se formar esse ponto, tá? E os jogadores jogam de forma alternada. Bom, houve aqui a marcação do ponto na horizontal, tá? Marcou o ponto, as peças voltam pro início pra que haja tentativa de uma nova pontuação, ok? Então, o jogo de cima é um jogo de regras simples, tá? E para marcação do ponto também, você vai marcar o ponto é, alinhando suas três peças na vertical, na horizontal ou na diagonal, ok? Aproveitem o jogo, se divirtam e um beijo pra vocês até mais!